do Registro Eletrônico em Saúde nas linhas de cuidado materno e infantil neonatal. Pessoas recebem atendimento em diferentes instituições de saúde ao longo da vida. Seus dados são registrados em diversos sistemas de informação. Na maior parte dos casos, os sistemas não são capazes de interoperar, ou seja, de trocar informações uns com os outros. Preocupado com essa questão, o Ministério da Saúde regulamentou a troca de informações de saúde através da portaria 2073, de 31 de agosto de 2011. Como resposta ao desafio de oferecer a informação de saúde no formato eletrônico, mas de forma segura e oportuna, e onde quer que o paciente esteja, uma cooperação internacional envolveu pesquisadores do programa de pós-graduação das Faculdades de Medicina da UFMG, FUMEC e da Universidade do Porto. A metodologia proposta pela norma ISO 13606, adotada pelo governo Gerais em 2014 envolveu de um lado um sistema informatizado já utilizado no Hospital das Clínicas da UFMG desde 2013, o Sismat, e de outro o Data Center Estadual que se encontra na Prodenchi. Na primeira fase desse projeto, optou-se por desenvolver um piloto na área obstétrica. Assim, o Sumário de Alta de Internação Obstétrica foi o documento escolhido para o compartilhamento de dados sobre o nascimento entre a maternidade e as unidades básicas de saúde. Dessa forma, utilizando a metodologia de desenvolvimento de arquétipos para padronizar e manter o significado dos termos médicos, a coleta de dados na maternidade e sua transmissão para a Prodente foram testados pela primeira vez no Brasil, utilizando padrões internacionais de interoperabilidade. A próxima fase do projeto piloto fará a do um Data Center do Governo de Minas com as unidades de atendimento básico do estado Durante a consulta de postar, os prontuários da mãe e do bebê poderão no futuro ser acessados pelo médico, trazendo, além de informações precisas sobre as condições de nascer, a possibilidade de adicionar novas informações referentes ao acompanhamento dos pacientes. Essa metodologia pode revolucionar o atendimento via sistemas informatizados. Dentro de pouco tempo, não só as crianças e mães de Minas Gerais, mas todos os pacientes das mais diversas especialidades atendidos pela rede pública serão beneficiados pela interoperabilidade dos registros eletrônicos em saúde e terão seus prontuários disponíveis onde quer que sejam atendidos. Essa iniciativa, que reúne especialistas da saúde e da computação, é fruto de uma parceria entre a Faculdade de Medicina da UFMG e a Universidade FUNEC, com financiamento da FAPMIC, apoio da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, da Sociedade Brasileira de Informática em Saúde e do Sinteses e ABNP.